tá então ela a gente está aqui no momento que as meninas foram iniciadas na energia fria pela Armin e, e aí você já vê os movimentos involuntários das mãos que é uma manifestação da energia em cada pessoa a energia fria se manifesta de uma forma diferente então a pessoa de azul tem as mãos transpiram muito quando chega perto da paciente que veio hoje colaborar e receber a energia fria. Então são pessoas diferentes, a energia reage diferente. Esse movimento que você está tendo, Luana, ele é involuntário? Involuntário, não tem controle. Você não tem controle? Não tem controle. Tá. E a, su a sudorese, a su esse é, transpirar? É assim, um agulhamento, né? Você sente como pinicando cada pessoa sente diferente, né? a Luana já trabalha né, com terapias alternativas e está em um processo de transformação, adquirindo conhecimento para trabalhar com a energia fria então aqui, essa é a manifestação do processo A Luana é de Chapepó, né? para quem quiser procurá-la e ela vai começar a atender aqui porque ela faz uma bagagem já muito grande Ontem no momento da iniciação, fala Luana, o que você sentiu? A energia foi muito intensa, foi muito forte, uma energia diferente do que eu já conhecia até aqui. Tenho certeza que você é uma medicina que vem para transformar e contribuir muito para as pessoas sejam abertas e venham um conhecer, sintam o um chamado e recebam uma sessão. A Luana ela conhece várias, vários ela é iniciada em vários tipos de energias, né, uh, vários. E ela disse, eu nunca vi nada igual a ele, porque é totalmente diferente. O corpo dela, ontem, no momento da iniciação, ele começou a vibrar, a ponto de eu ter que segurar um pouco, né. Então, foi algo muito intenso. Então, ela já tem o um preparo muito forte para a receptividade da energia. E foi ela que me tratou ontem porque eu não estava bem, depois eu não fiquei bem e a Luana me tratou e hoje eu estou outra. Então, mas outra de verdade, eu senti saírem todas as impurezas do corpo, porque nós nós pegamos muita coisa né e para ser bem clara tem pessoas também competitivas tem pessoas que não querem que a gente vá para frente então tudo isso prejudica não é isso e eu tava lotada dessa energia né Luana Sim. e a percepção dela foi fina foi sutil foi maravilhosa gente Luana com a gente uma vez por mês Aqui em São Paulo. Então, já está, a agenda já está aberta. Já está aberta. Já tem, tem pessoas já esperando. Então, acho importante, né? É. Porque ela tem uma série de outras terapias que ela aplica em conjunto. Uma pessoa que está sempre adquirindo conhecimento e está surpresa com a reação da energia fria, né? Realmente, eu já iniciei quase mil pessoas. Eu acredito que a Luana foi a primeira anos que estivessem já falando aqui. né É, é uma alma irmã, é, é do mesmo grupo estrelar. Daqui tá a Luana. Então nós vamos colocar, falar o telefone para agendamento. A Luana vai deixar a data e ela já se comprometeu a vir atender. E aqui, não menos, intensa, né? A Márcia, que veio também São Paulo, de, de, da Praia Grande, é, né? É que eu sou de São Paulo, mas tô morando lá na Praia Grande. Ela trabalha lá e também já tem esse processo. E o que aconteceu? Ela chegou perto de uma pessoa que eu estou atendendo lá dentro, vou começar a treinar. E a mão dela começou a dar sudorese. Realmente a pessoa tá muito necessitada. Né, Solange? Sim, sim. É a Solange... É uma cliente que logo logo também vai ser iniciada, né? Sua? Sem dúvida. E estamos aqui, né? o que, que eu posso falar da Márcia? Vamos esperar a Márcia. É, estou aflorando. É, apurendo. a Márcia está em, em, em franco processo de desenvolvimento é. e é super importante esse contato com um terapeuta que as terapeutas já têm mais experiência, porque isso traz muita segurança para você. É. Tudo no seu tempo com calma, mas você já teve uma manifestação importante. Né? Cada corpo se manifesta de uma forma. E esse pinicar nas mãos, essa transpiração, mostra que você recebeu não, e ela está é, atuando, ela né, não Armin? Ela contou que ela grudou no chão é. durante a iniciação. Ficou colada no chão. O corpo dela ela começou ela mexeu, a mexer, danzou, ela começou a dançar. E ela começou a fazer movimentos com os braços. É. E eu perguntei a ela depois, né, porque eu não posso interromper. E ela falou que foi tudo espontâneo? Foi uhum. tudo. <risos> é gente assim. Não tem controle. Não, é, eu estou vendo, o seu movimento continuou, independente do que a gente estivesse conversando. Uma, alguns momentos ele intensifica um pouco, depois é uma onda que volta, é né? Energia. Interessante muito interessante. Então, para quem quiser, aqui então. No, no consultório da Armin, já com essas duas meninas lindas. Energia vibracional, cura e é isso. isso. Muito bem, bem-vindas. Uma frequência de luz e de som. Porque é mais do que de luz, é o que propaga o som. E o som é que traz a luz. Assim 9, sim. 99675-5250 para agendar, por enquanto, para Ana E mais uns dois meses já pode. É que você trabalha direto lá, né? Mas para quem quiser na Praia Grande. Ah! A Márcia foi indicada por duas pessoas Que já foram iniciadas por mim E que hoje são terapeutas Que é a Regina a, a Rê e o Milton né? São pessoas que viram esse potencial nela E hoje né? ela foi, foi atendida E ficou impressionada Ela falou, agora eu quero Então, gente para quem estiver fora do Brasil Também nós atendemos a distância É Os 55 9675-5250. Meu nome é Amida Guian. Em breve aqui. Quem quiser a Luana, quem quiser essa menina, por favor, entre em contato e já combinamos uma vez por mês ali em São Paulo. Sente na paz okay. e harmonia. Obrigada. É gratidão. Esse movimento na cabeça, Luana, é, no, é você que tá fazendo? Está uh -uh. Tá igual o que a Gi tava fazendo, né? Mas aquele primeiro que você fez, ele é forte. Você tá segurando ele? Uh -uh. É, so agora vai tá Solta, solta bem. Vai de uma vez. Ai, é uma Ai. Nossa, quanto abdominal, meu Deus.